Neste vídeo, tendo como tema especificações algébricas de tipos de dados abstratos, introduziremos o conceito de morfismos indexados. Dados dois conjuntos A e B, você já sabe o que é uma função que tem o primeiro deles como domínio e o segundo como codomínio. E além disso, é definida por um certo gráfico. Você também já conhece o conceito de conjuntos S indexados. Se agora A é um conjunto S indexado e B também é um conjunto S indexado, uma função entre esses dois conjuntos, será dita morfismo indexado, é definida da seguinte maneira. Mais uma vez, componente A componente, tal função consiste em um conjunto indexado de funções usuais entre cada um dos componentes dos conjuntos indexados correspondentes. Um morfismo indexado assim contém como integrantes uma função de inteiros a inteiros, uma função de números de ponto flutuante em número de ponto flutuante, uma função de seres humanos em seres humanos. Se inteiros números de ponto flutuante e seres humanos forem gêneros do nosso conjunto S. Como usual, como exemplos notáveis de função, podemos falar em morfismos, inclusão e identidade sobre dois conjuntos dados. O morfismo inclusão entre dois conjuntos S indexados, tais que o primeiro deles está contido no segundo, é um morfismo cujos integrantes levam cada qual um objeto nele mesmo. O que é possível, já que cada objeto da entrada está também na saída, gênero a gênero. Um caso particular do morfismo inclusão é o morfismo identidade, no qual o codomínio é idêntico ao domínio. Estas são as notações que usaremos em geral para falar do morfismo identidade em um certo conjunto indexado A. Dados agora dois morfismos S indexados um deles de A em B morfismo G e outro de B em C morfismo F podemos, como de costume falar na composição desses dois morfismos G seguido de F ou F bola G também esta composição indexada de morfismos indexados é definida como um conjunto indexado de composições. Dado um morfismo S indexado do conjunto S indexado A no conjunto S indexado B, e dado um conjunto C que está incluído no conjunto A, como o conjunto S indexado, a partir de tal morfismo F de entrada, podemos definir o morfismo restrição de F ao conjunto C. A definição é usual. Componente a componente, calculamos a restrição do integrante correspondente do morfismo F indexado F ao integrante S indexado do conjunto C. Usaremos para isso a notação conjuntista usual.